Olá, todos bem? Todo mundo tranquilo neste momento importantíssimo de nossas existências? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, mas especificamente o item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. Joana de Ângeles, na obra Momentos de Consciência, porque estamos passando por momentos, espero que alcancemos consciência, Joana de Ângeles chama-se de Saúde e Consciência, esse trecho do Evangelho. Mas sim, por que tratar desse assunto, cuidar do corpo e do espírito, exatamente agora, neste ápice da nossa caminhada evolutiva para a transição regenerativa em nós? Queridos e queridas, estamos vivendo o melhor momento de nossas existências, até como testemunhas oculares enquanto encarnados para fazermos ajustes e ter uma estrutura consciencial de que desejamos em nós daqui para frente. É a melhor fase para nós acordar, acordarmos enquanto seres imortais. Até um determinado momento, nós vivíamos confinados às circunstâncias que éramos submetidos, não é verdade? Estávamos confinados em sala de aula, confinados em nossos escritórios, confinados atrás de um balcão, confinados numa cozinha para oferecer sopa, confinados num determinado ambiente para evangelizar a criança, confinados num determinado espaço para conversar com jovens, ou confinados em outros ambientes para trabalhar consoladoramente com os adultos. Mas, neste momento, o amor supremo que é o nosso Criador nos fez retroceder um pouco para evitarmos, perdermos a oportunidade de cuidar do corpo e do espírito. Tem tudo a ver. George lá no item 11 do capítulo 17, é uma fala de Kardec em que Georges faz uma, uma explicação muito bela. Kardec faz o questionamento, cuidar, né? macerar, aliás, maltratar, sacrificar, subjulgar o corpo, facilita a caminhada para a perfeição. E o Espírito de Orges responde para Kardec: evidentemente é que é não, há um equívoco, ok? Há uma multidão que está querendo fazer a maceração do corpo, que são os materialistas que têm que usar, né, consumir todas as suas energias, e há os outros que devem deixar o corpo em equilíbrio, e há um outro que busca com indiferença o conhecimento do nada e até porque o nada não existe, mas ficamos assim de um lado para outro, caminhando perdidos, pior do que folhas secas que caem da árvore para fazer a melhor adubação do solo para suas raízes, então é um momento crucial para todos nós, precisamos ir de encontro a nós mesmos para reeducarmos a essência de humana e revitalizar, utilizando o ciclo circadiano ou ritmo circadiano do planeta Terra para recuperarmos a nossa essência enquanto seres aprisionados na matéria do corpo físico. Ora, o que vem a ser isso? Estar confinado no ninho doméstico representa o retorno ao princípio da nossa gestação enquanto espíritos na formação material, na reencarnação, no mundo de novas provas e expiações. O útero materno é o lugar mais seguro para todos nós. Ali nosso corpo está protegido. Além das estruturas orgânicas da mãe e da barriga, tem um outro tecido chamado placenta, que a ciência ainda vai ter aparelhos para descobrir em profundidade as verdadeiras funções desse corpo que protege o nosso corpo em formação, enquanto estamos espíritos com débitos atrozes do passado. Cuidar do corpo e do espírito é algo muito belo, porque um necessita do outro. Enquanto o corpo é instrumento para que o espírito mantenha sua liberdade, mas também há necessidade de nós alimentarmos o corpo com consciência, com um pensamento positivo, com ações adequadas para que ele se torne vital, útil, belo para as nossas ações do campo dos sentimentos, do campo do pensamento e no campo das ações. Então, é preciso lembrar que essa fase agora, a espiritualidade superior, atendendo o planejamento do Criador, trouxe para nós o merecimento do recolhimento. Estar dentro do lar, conforme nos explica o Espírito H, no livro Cartas do Coração, ele diz que o ninho doméstico é a antecâmara do plano espiritual. Que plano é esse? O plano da eternidade. É onde viveremos livres da matéria. Mas a construção é no ninho doméstico. Então este momento de consciência, no livro de Joana de Anja, ela chama de saúde, consciência, o cuidado do corpo e do espírito, é um processo de irmos ao encontro de nós mesmos. E aí estávamos perdidos. Macerávamos nosso corpo na academia, macerávamos em sala de aula, tínhamos agendas mecânicas para atuar, não por motivação daquilo que gostávamos, mas éramos induzidos, estimulados a seguir uma linha que estávamos sendo destruídos em razão de atender programas que não representava a verdadeira oportunidade reencarnatória. Então, observemos o estágio que estamos. Estar no ninho doméstico é fazer com que tenhamos condições de reestruturar no círculo das 24 horas, chamado ritmo circadiano, a estrutura de temperatura, de luz, de contatos com a natureza. Ah, nós não temos um quintal, moramos num condomínio. Aqueles que estão com um, um trabalho essencial, recolhido, em determinado, ambiente confinado, sozinho, mas não vamos ter a janela para olhar a luz do sol a beleza do céu, que mudou a coloração, creio que poucos perceberam isso, mas mudou a coloração. Tem um amigo que ficou encantado, falou, Gilberto, que coisa mais linda, no gama tem tucano, no gama tem pintacilgo, no gama tem canário belga, tem canário do reino, fora os pardais. Eu só via pardal e pombo. Eu falei, meu filho, você não via, porque não tanto, não vivia, apenas existia. Agora, confinado em casa, no home office, ele tem condições de perceber os pássaros cantando para alegrar a sua vida emoldurando, embelezando o seu sentir, o seu pensar, o seu agir. Então, queridos e queridas, essa passagem do Evangelho nos conduz a esse novo processo. Estávamos com muitas atividades muitas festividades, muitos filmes lançados para assistir, muitas peças de teatro para comparecer, muitos trabalhos mecânicos, inclusive do ponto de vista caridoso, mas numa ação mecânica, sem a ação do sentimento, saímos muitas vezes melindrados por determinadas ações ou atitudes de companheiros. E como o pensamento é tudo, na obra Parnaso de Elen, Túmulo, O custo dos anjos, tem uma passagem no um verso muito longo dele, mas vamos pegar um trechinho, que diz assim: "O pensamento é a força né? que faz com que nós possamos fazer da vida algo muito belo, ou seja, um jardim predileto, florido. Mas também o nosso pensamento pode, com essa força, tornar a nossa existência um sepulcro objeto. Então, pensemos no nosso existir. Olhemos para dentro neste momento e vamos observar o que somos nós enquanto seres imortais, criado pelo sentimento de amor na reconstituição da nossa amorosidade. E aí sim... Haverá um sentido lógico. E é evidente que alguns estão ansiosos por diversas circunstâncias, mas é necessário observar que não estamos só nem desprotegidos. E aí agora a maceração, a subjugação é de nós, enquanto espíritos, que vivimos observando instintivamente elementos de incentivação exteriores. E agora é preciso olhar a motivação do entusiasmo que é o Deus em nós para alçarmos nova caminhada nesse processo evolutivo em que nos encontramos. E assim como diz também a estesia Rabindranath Tagore, psicografado por Divaldo Franco, nós precisamos observar o que nos incomoda agora. É a presença da ausência ou é a ausência da presença? É um outro ou os dois? Nós temos a ausência da presença é quando sentimos falta de um ente que se foi. Agora, segundo Rabindranath Tagore no texto Estesia, a presença da ausência é quando sentimos que não estamos em nós, que precisamos de penduricalhos, de elementos para nos fazer existir. União doméstico é o nosso casulo. É o momento de nós transformarmos da lagarta para a borboleta e alçarmos o voo para algo que não compreendemos ainda, mas o grande amor do Criador, o administrador que Jesus sabe exatamente onde lhe deixa conduzir. Estávamos perdidos com afazeres mecanizados, agora, daqui para frente, as nossas ações serão conscienciais. Nós teremos saúde física e a saúde espiritual, assim como a mente irradia toda energia para o corpo, evidentemente a maceração do Espírito dentro do lar, vai fazer com que esse casulo, como diz o Espírito Agar, antecâmara do lar celestial, nos transforme para uma nova jornada. Que a paz esteja com todos.